Bom dia a todos, daremos início à nona sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Temos apenas um item na lista de sorteio referente ao processo 48.500.006107 de 2022, referente à revisão da refarei extraordinária de 2022 da NU Distribuição, de, em função da lei número 14.385 de 2022. Seguindo é relator sorteado, diretor Efraim Pereira da Cruz. Tendo em vista esse ser o um único item a ser sorteado, é, um pequeno equívoco no sorteio é, da nona sessão, sorteio público extraordinário, tendo em vista o diretor Efraim não mais receber processos em decorrência do prazo para o término do mandato. Assim, iremos distribuir o processo 4800-006107, de 2022. Diretor, relator, diretor Elvio, Elvis, Elvio Neves Guerra, relacionado à revisão tarifária extraordinária de 2022 da Enel Distribuição Rio, em função da Lei 14.385, sendo esse o único processo declaro encerrada a nona sessão de sorteio público extraordinário de 2020.